Olá seja muito bem-vindo eu sou Luiz Carlos e hoje eu vou te apresentar uma dica de como manter uma ereção mais firme e mais longa 100% natural e sem remédios mas antes de aprender as dicas já vai deixando aquele like top para ajudar e se você é novo por aqui se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos ok Bom, esta dica é para você não passar vergonha com aquela sua ficante na primeira noite, tá? Isso não vai resolver o seu problema de falta de direção. Então, se você sofre de impotência, precisa de tratamento. E eu posso te recomendar o que eu fiz e resolver o meu problema. Deixei o link do tratamento que eu fiz na descrição abaixo. Confere lá depois de assistir. Ok? Vamos às dicas. Dica número 1. Um, gengibre. Esta raiz tem ação estimulante no sangue, considerado um alimento afrodisíaco. Ele é responsável por combater a disfunção erétil. Além disso, o consumo regular do gengibre melhora as funções hormonais masculinas. A raiz do gengibre também pode ser utilizada de forma de aumentar o desempenho sexual masculino e eliminar os sintomas de disfunção erétil. Isto ocorre porque esta possui propriedades que melhoram a circulação sanguínea, sobretudo na região genital. Para aproveitar os benefícios deste remédio caseiro para impotência sexual, você precisa ingerir raspas de gengibre com mel com frequência, até que ela comece a fazer efeito. Dica número 2: amendoim. O amendoim é rico em zinco, nutriente muito importante pois reforça a energia e tem um papel ideal no controle da produção da testosterona. O amendoim, se consumido de moderação, ele aumenta o desejo sexual e reforça sua energia. Outro fator muito importante é que o amendoim é um nutriente muito importante para o cérebro. Estudos mostram que o consumo de apenas 30 gramas por dia do amendoim pode gerar benefícios para o corpo humano, além de diminuírem os riscos de doenças cardiovasculares. Dica número 3. Açaí. O consumo do açaí potencializa o desejo sexual, pois a sua ingestão amplifica a circulação sanguínea. Ajuda também a nutrir o organismo após o exercício físico. Auxilia na absorção de nutrientes e promove a expulsão de resíduos no organismo de forma eficiente. Receitas de sucos de açaí. Ingredientes. 200 gramas de polpa de açaí congelada, 400 ml de suco de laranja, duas bananas, prata ou dois morangos. Modo de preparo: descongele ligeiramente a polpa do açaí, coloque-as no liquidificador junto com o suco de laranja e com as, la as duas bananas ou os dois morangos. Bata até ficar uma mistura homogênea. Beba em seguida. Este remédio pode ser Usado duas a três vezes por semana. Dica número 4. Marapuama. Um dos seus potenciais e principais benefícios seria a das melhores do aspecto físico e do psicológico e da libido. Inclusive existem alguns estudos que relatam que a marapuama pode aumentar consideravelmente os níveis de testosterona no corpo do efeito ligados à sexualidade masculina chá de marapuama usado com cascas picadas e secas da planta que pode ser preparado do seguinte modo ingredientes 2 colheres de sopa de cascas picadas e secas modo de preparo em uma panela adicione as cascas e 1 um litro de água deixe ferver durante 20 a 25 minutos tape deixe repousar até esfriar após coar consuma o chá de marapuama duas a três vezes ao dia Dica número 5. Chá de alecrim com chapéu de couro e catuaba. Este chá é composto por plantas medicinais com propriedades afrodisíacas, que estimulam e aumentam o libido e podem ser preparados com o seguinte modo. Ingredientes. 100 gramas de alecrim, 100 gramas de chapéu de couro, 100 gramas de catuaba. Modo de preparo. Coloque as ervas secas usando 20 gramas da mistura em uma panela e adicione um litro de água fervente tampe a panela até deixar repousar durante 15 20 minutos para esfriar após possa servir este chá deve ser bebido quatro vezes por dia durante sete dias respeitando sempre todas as quantidades referidas pois embora esta seja uma opção natural essas plantas acabam sempre estimulando o organismo bom estes são os 5 remédios caseiros que vai melhorar a sua ereção. Então, se você sofre com esse problema, comece agora. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai ter ótimos resultados. Lembrando, se você já sofre com esse problema há algum tempo e já está incomodado com isso, está tendo problemas com seu relacionamento, sua autoestima está abalada com essa disfunção, eu recomendo que você clique agora no primeiro link da descrição deste vídeo ou no primeiro comentário abaixo, pois ali você vai encontrar um conteúdo para resolver de uma vez por todas este problema. Então clique agora abaixo deste vídeo ou na descrição e confere lá, ok? Então se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu like e se ainda não se inscreveu ainda no canal, se inscreve lá, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço! Valeu!